Então, mas como você tinha perguntado se era só natação Na verdade eu estou lá na piscina é... e, e também trabalho numa, numa universidade Em cursos de pós-graduação Também falando sobre professor. é Professor na, nas duas frentes Tanto lá na piscina quanto lá na, na universidade e, e estudante agora, né? Porque eu resolvi estudar de novo agora há pouco tempo Para entender melhor esse público Porque não tá fazendo fazendo mestrado parado, Fazendo mestrado agora. Legal isso. né de desenvolvimento. Legal. Legal isso, né? Que você não tá fazendo um mestrado em nada que tem a ver com a parte física mesmo, né? Com a educação física em si. Você tá muito mais agora olhando o, o, o público-alvo, entendendo mais as pessoas, né? Como aquilo afeta as pessoas para você poder ser um melhor professor, né? Saiu um pouco. Não mestrado de educação física, coisa que você vai ver que é física em si, né? Da educação física. É. né? Eu, eu saí muito fora da caixinha. Eu, eu tentei não. buscar algo diferente de fato, tanto que a minha, a minha primeira especialização, né, eu fui fazer uma pós-graduação em neurociência aplicada à educação. E na minha cabeça não fechava a conta de como funcionavam esses cérebros e o que que eu tinha que fazer para de alguma maneira estimular e fazer com que o desenvolvimento acontecesse. Certo. Então fui buscar a informação a partir disso. Só que aí, quanto mais você busca, menos você sabe. E aí, mais que você que estuda, mais o burro você se sente, né? Eu, eu tenho essa nítida impressão A gente fala né? muito isso, hein? A gente hein, fala eu. muito isso, é, porque começa a estudar uma coisa você começa a ver, puta, tá tudo errado. E agora? O que eu faço aqui? Mas é bom, quer dizer, que a gente tá. significa que está evoluindo, né? Bom. É, mas é, é o que eu tava falando hoje na piscina com os professores. O cara que não tem ambição, ele fica patinando ele não sai do lugar, não sabe o que vai fazer. Então, eu não tenho isso, eu, tenho, eu tento ir atrás. né? Tanto que, que dentro dessa especialização que eu fiz em neurociência, eu fui lá para Cuba, que, que a gente tinha conversado num outro momento, é, tentar entender, teve a oportunidade de a gente ir, mostrar um pouco do nosso trabalho, estudar também. né? Então, eu fui na primeira vez como aluno, na segunda vez eu já fui como professor é, de outro curso de pós-graduação lá, e aí, recebi a oportunidade também de entrar na pós-graduação de neurociência, que eu me formei aqui. E aí, eu precisava... Sabe quando você precisa de mais? Aí eu falei, bom, então vamos lá para o mestrado. Agora está na hora. E, cara, hoje eu vou estudar rato no laboratório para entender melhor alguns mecanismos do autismo. Que tem a ver com atividade física, porque o meu, o meu protocolo vai usar atividade física. Mas eu vou, entender, vou tentar entender muito mais as questões neurológicas do que qualquer outra coisa. Entendeu? A sua pesquisa está mais focada é, nessa neurociência, mas então do autismo especificamente, não das, dos outros tipos de deficiência, seja física ou mental, é que a gente conhece. Está bem focado na parte de autismo. Né? Hoje sim, hoje sim. É um protocolo que, que eu vou usar a atividade física e mais um neuro-hormônio chamado ocitocina, que ele é muito presente nas mulheres, por exemplo, na hora de amamentar, na hora do parto, às vezes é usado é, exógeno é, na hora da, do trabalho de parto, eles aplicam ocitocina para ajudar no trabalho de parto, é, mas é, tem alguns estudos que relatam que o uso de ocitocina em pessoas com autismo pode melhorar o comportamento social, por exemplo. É, eu quero ver se existe uma associação entre atividade física, que também tem resultado pró-social, a ocitocina, que tem resultado pró-social. Eu quero ver se juntando as duas coisas num protocolo de experimental, se isso tem alguma potencialização ou se não tem. E aí é ver isso, aí depois analisar tecido cerebral, para entender se isso pode ser uma alternativa terapêutica, por exemplo, atividade física ou o uso da ocitocina, enfim. Tentar, tentar encontrar algumas respostas dentro disso. Interessante, né? Na verdade, você tá meio que... Você tá entrando até no ramo da medicina aí, né? Imagino que você deve ter que ler paper, artigo, aí, sobre... De, de, de médicos, psiquiatras, imagino que sim, né? O IMED é meu melhor amigo agora. Tudo que eu quero tem lá. É o meu melhor amigo. Então tem, tem de tudo, cara. Tem de cara da educação física, é, tem dos Estados Unidos, da China, de tudo quanto é lugar. Tem muita gente estudando isso hoje em dia. Aí tem psiquiatra, tem psicólogo. Mas eu acho hoje que é dia, um pouco normal isso como na, não... nessa parte da educação física, né? Igual você pega muita gente que para formar a educação física, que foi virar... Depois de um tempo virou nutricionista, ou o cara é um cara que treina as pessoas, só que ele tem que saber, pô, como é que funciona o corpo? Se ele não fosse anatomia, corpo, é, a parte de como funciona a célula, glândula, o cara só é um... Brincadeiras à parte dele é errado, né? Ele só é um professor de educação física. Então o cara tem que buscar verdade, mais, eu... né? É coisa na verdade, o TV, Fernando... né? Um cara que só aprende a programar, só vai ser sempre um programador. Enquanto ele não buscar Fernando... mais coisas, né? É, você tá pensando, o Fernando saiu também um pouco do, do estereótipo do professor de educação física que vai pra academia, né? Que é Mas, o professor de é Basicamente para musculação, né? Musculação, o de musculação é. é. Mas é legal, Depois...